Oi! Antes de começar esse vídeo, eu queria saber se tu acha que 100 reais por mês é pouco dinheiro. Bom, guarda sua resposta e me fala lá no final, porque hoje a gente vai conversar sobre o que fazer com o dinheiro se você consegue economizar 100 reais por mês. Mas vale lembrar que também vale para valores menores. Antes de seguir com o vídeo, eu quero deixar claro que eu já tenho a minha reserva de emergência e que eu não estou considerando nenhum tipo de investimento em renda variável, para que seja o mais seguro possível eu dei uma olhada nos investimentos disponíveis na Easy Invest eu encontrei um CDB com rentabilidade de 7% ao ano. Mas o valor mínimo para investir nesse CDB é de R$ 1.000. Então vamos o que eu faria. Já que eu não consigo fazer um investimento de 7% ao ano todos os meses, porque eu só consigo juntar R$ 100 reais por mês, então eu juntaria 10 meses, para fechar os mil reais e então eu faria o investimento nesse CDB de 7% ao ano. E durante esses 10 meses, os 100 reais mensais eu guardaria em uma conta digital, e lá eu vou ter um rendimento maior que a inflação. E aí quando eu tiver os mil reais, eu passo esse investimento para o CDB de 7% ao ano. Agora, tu consegue entender que de 10 em 10 meses eu botei os mil reais para poder investir nesse CDB com a rentabilidade maior? Então, agora vamos falar sobre os resultados desse investimento. Se você guardasse R$100 todos os meses e a cada 10 meses trocasse esse investimento para o CDB de 7% ao ano, daqui a 10 anos tu teria R$15.530. Em 20 anos, seriam R$48.465 que tu teria guardado. E se a gente pensar em 30 anos, seriam R$145.905 que tu teria guardado. Eu fui olhar a idade média das pessoas que me seguem aqui no Instagram e ela é de 18 a 24 anos. Isso significa que daqui a 30 anos, vocês teriam 50 anos e quase R$150 mil reais na conta. E agora, se tu antes achava que sem reais por mês era pouco, tu ainda acha que sem reais por mês é pouco? Eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar que tu não precisa ter um salário muito alto ou conseguir economizar mil reais por mês pra começar a ter rentabilidades maiores. Então eu quero te incentivar a pegar o valor que tu consegue por mês e pelo menos começar. Começa fazendo a tua reserva de emergência. Aí a partir do momento que tu tem a tua reserva de emergência, então tu pode começar a pesquisar outros investimentos com rentabilidades maiores, como esse CDB que eu peguei de exemplo. Se esse vídeo te ajudou a perceber que tu não precisa ter muito dinheiro pra te começar a investir, então eu quero pedir pra te enviar pra um amigo teu e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!